Bom dia, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gravei mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo diferente, gente. Hoje eu vou mostrar meu cavalo. Pra vocês. Eu já gravei um vídeo, só que dele e o outro cavalo. Oi, pede... Ele tá comendo, gente. Estamos acompanhados dos passarinhos também, a zoada, né, dos passarinhos? Gente, cortaram ali a grama. Né, gente? Mas tá muito bonito isso aqui, gente. Olha isso aqui, eu é tudo pra vocês. Bem verdinho aqui, tá? Tá muito bonito. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui. É, então é isso, assim gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o um like, se inscreva no canal e até no vídeo. Tchau, tchau!